O gráfico mostra, em função do tempo, a, evolu a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos do início das observações, o valor mais próximo desse número será, ai meu Deus, ó, em função do tempo, a evolução do número de bactérias. Aí Ele quer em 30 minutos, ai meu Deus. Lembra que o tempo está em horas, é a função. A ah, você ah, Jesus, a função é desse tipo aqui, ó, ft igual a a vezes b elevado a t. O que, que eu falei, vocês precisam encontrar o a e o b, que são constantes. Como é que vocês vão fazer isso? Aí vem aquele primeiro exemplo. Eu falei para vocês que sempre o início ó, é o cara que está multiplicando. Então, quem é que está aqui no início? 10 elevado a 4. Então, eu tenho certeza que o a vale 10 elevado a 4. Beleza? Porque o início... Daí, eu já vejo, deixa eu botar de vermelho aqui para ficar mais bonitinho, coloridinho. Daí, eu já vejo, tá vendo a maldade que eu te ensinei? f de t igual 10 elevado a 4 vezes b elevado a t. A função é desse jeito aqui. Por quê? O início, sempre o que eu te falei, sempre que tiver alguém multiplicando na função exponencial, no caso, a aqui, é o cara do início. Quem é o cara do início no gráfico? É esse aqui. Tudo bem? E agora, o que que você vai fazer para achar o B ali? Você vai substituir, ó. Quando T é 3, o resultado é 8 vezes 10, a, opa, 8 vezes 10 a 4. Quando T é 3, o resultado é 8 vezes 10 a O que que acontece? Você vê que F de 3 é igual a 8 vezes 10 a 4, né? Ou seja, a função, né, quando 3 dá 8 vezes 10 a quarta, vamos substituir nessa função aqui. Vamos lá? onde tem o f, eu boto 8 vezes 10 a quarta que é o resultado. E onde tem o t, eu tenho que botar 3b3. elevado a Tudo bem, 10 a quarta com 10 a quarta vai embora. A brincadeira fica 8 igual a b3. Né? Potência vai para o outro lado raiz. Então b é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 dá 2. Como é que eu sei disso? Sou algum gênio? Não, eu só fatoro. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 elevado a 3. Morreu. Beleza? Então isso daí dá 2 elevado a 3. Tudo bem? No caso, 8, né? dar 2 elevado a 3, mas eu quero tirar a raiz. 2, 2, 2. Se tiver três caras iguais, forma um só. Então, por isso que é 2. Tudo bem? Então, o B vale 2. Olha que legal. Estou achando tudo, de acordo com a primeira. Como o B vale 2, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar f de t igual a 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a t. Morreu. Show? Assim que fica. Agora o que ele quer? Decorridos 30 minutos. O tempo está em hora. 30 minutos é meia hora. Ou seja, onde tem T, eu vou botar meio. Vai ficar F de meio. Aí vai ficar 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a meio. Tá? 2 elevado a meio. Galera, qualquer número elevado a meio é a raiz quadrada dele. Tá bom? Sempre. Qualquer número elevado a meio é a raiz quadrada dele. Então, isso daí é a raiz quadrada de 2. Ai, meu Deus, eu não sei qual é a raiz quadrada de 2. Hoje em dia, nas provas, geralmente, eles já botam, considere raiz de 2 igual a 1,4 aproximadamente. Nesse caso aqui, você tinha que saber que raiz de 2 é 1,4. Raiz de 2 é 1,4 e raiz de 3 1,7 aproximado, quando ele não fala. Então, fica f de meio igual a 10 elevado a 4 vezes 1,4. Só que 10 elevado a 4 é 10.000. Então vai ficar F de meio igual a 10.000 vezes 1,4, correto? E aí eu vou deixar só a tela aqui. 10.000 vezes 1,4. Isso daí dá 14.000. Então F de meio é igual a 14.000. está aí? como é o gabarito letra D, tá aí. Então uma questão onde nós aplicamos tudo que eu te ensinei lá na primeira aula. Ó. Achar o início, achar qualquer constante e depois achar alguém. Tudo que eu te ensinei no primeiro exemplo, tá? Compilado numa questão que ainda tinha gráfico, tá legal? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você